Só apertar aqui, tá ligado? Né? Deixa eu ver. Eu acho que tá ligado. Toma, toma, toma, toma, toma. no queixo, olha. <risos> Salve, gente boa. Hoje, no sábado, na Brasa, a gente vai fazer aquele desafio. Aí eu convidei dois amigos meus. E a gente botou lá no Instagram, fez uma votação pra escolher uma proteína. Proteína escolhida foi o bago, né? Mas não encontramos. E a segunda opção Faltou foi... A... o bago. Faltou. Foi o cabeça de porco. Já tá aqui no, no defumador aí. E vamos começar a preparar essa receita aí pra ver como chegar no final aí disso aí. Bora lá, rapaz! Hum. Temperou? Essa aqui também é, tem um porco. Tem um <risos> Estranho, né, estranha, hum. velho. Pode abrir a minha medicina, velho mais não. Como é que vai ficar isso aí, hein? não quiser o do porco, já pirou. na ah! cabeça do porco? que eu tiro o Levou o do olho. Ai, ah, que pimenta! <risos> Ai, eu fico com o sabor piorou. <risos> Ai. Agora tá até lavar a mão. <risos> Tem pimenta no olho. Faça as Opa! Ué. Dorme em paz, querido. Vamos fazer batata-salsa. Não faço ideia como é que faz, com xilique é o cara nessa parte aí. <risos> Molho de laranja com mel. É isso? E pimenta? Para ficar picante. Beleza. Vamos fazer um abacaxi grelhado. Vamos fazer um pãozinho. Assado na parrilla, vamos ver como é que vai ficar o negócio. E o chimichurri. E bora. O que é, que vai e, dar. E aí a cabeça a gente pegou ontem à noite já, a gente fez uma salmoura, né? Botou alecrim, alecrim cebola, cebola, alho, alho, sal, sal e é isso aí, né? E aí botei água, botei no Embrulei no papel e já chegou pequena aí. E aí deixei a noite inteira marinando e hoje de manhã eu já botamos cedo aqui no defumador para Dá tempo <risos> de nacionalizar a receita da final do dia. Michel, era para ser açúcar, eu acho, né? A farinha? Agita o açúcar, né? <risos> Ah, no bote, né? Não bote o açúcar Aí tu mistura tá a farinha de com de farinha? De com de farinha? De Hã? Fazendo metade? O que que vem com a farinha? Vai é que tem coisas. Ui! Uh, não vai falar o que vai fazer? O pão eu vou fazer. Ah, tem que explicar tudo do Não, tem que falar, ó, o pão. Esse é o pão. Beleza, xilique. Vamos botar os 10 gramas de, de, de fermento do pão. 10 graninhas? 10 gramas mesmo? 10 gramas. Tu não comprou fermento, tá? Hum? Melhorador de farinha. Michel! Não, mas é isso aqui tem fermento. Será que? Ah, Sim. Ah, usa sempre com fermento biológico, viu? Que... Não comprou fermento. É fermento. É fermento. É fermento. É fermento. Então, Vamos botar fermento. Fermento branco. Que não é fermento. É? Não. não é. Não E aí? Não, é não tá calpado. Tu tem fermento aí ou não? Não sei, velho. Olha na geladeira? Vou pegar a Michellezinha agora. Então beleza. Achamos o um fermento. Já que comprou errado. Ah, todo mundo viu. botar uma colher. Não vou botar muito, não queremos crescer cresce demais. Botamos um melhorador de farinha. Não tem rabo, cara. Esse pão aqui vai. Vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Quando de água tem isso? No né? olhômetro. No olhômetro. A Fazer receita um não pão. tá na descrição do vídeo. A receita tá no olhômetro. Então Fazer um pão. Olha e faz igual. <risos> no olho sem ter muita noção, e depois nós vamos experimentar, vamos ver como é que tá as coisas. Ah, o açúcar. O açúcar não trouxe, não trouxe. Não. Beleza, misturados os ingredientes, vamos começar a largar a água. E agora começa a sujeira. E acabou desenhando do Pedro de novo. E bora mexer a bagaça. Vamos limpar a mesa, pô, e me sovar. Achei que a parte do sovar era tu quer fazer. Aí eu só vou olhar. Com certeza vai ter alguém que entende de fazer pra não assistir esse vídeo que vai começar a xingar mais. Ah, mas... não é dele, né? E preocupado a gente não tá. não. <risos> Isso não vai dar certo, né? Beleza, um pouco mais de farinha aqui agora vamos tirar da bacia. E aí, já vamos começar a beber. Tá bom. Vou apertar aqui, tá ligado? Hein? Deixa eu ver. Eu acho que tá ligado. Toma, toma, toma, toma. Bichinho que meta no queixo. Olha a <risos> cerveja. O Chilique é o pior abridor de garrafa do sul do mundo, viado. Não é todos os escorregos da é cerveja. Ué, que tá, tá quente? <risos> cerveja quente. Ó, pão cerveja. que não vai crescer. Olha a cerveja. Ó, oh, mas o, o negócio é o seguinte, cara, o cara não precisa nem virar a garrafa, velho, vai tomando espuminha ali, ó, vai curtindo, amassando um pãozinho não, não tem melhor, cara O negócio é hidratar o pão e o corpo, ó O negócio aqui é automatizado É, vamos pegar aqui, vamos pegar bem, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho, ó, ó, ó, Dá uma amassadinha O, o pior que o cara não pode nem perder o time, cara então. Não dá, forcinho, <risos> não dá pra perder o time da bagaça Então mais ou menos aqui uns 10 minutinhos sovando a massa E basicamente o segredo da massa para a gente saber se ela tá boa ou não É que ela não pode mais ficar tão grudenta na mão Então assim, tá grudando ainda na hora de sovar Vai adicionando farinha, vai sovando Até ela praticamente não grudar mais na mão Quando ela tá num ponto legal Mas também não pode deixar muito seca né Esteja dura demais Então assim é prática a bagaça. Basicamente a massa aqui tá pronta. Vamos deixar descansar um pouquinho. Vamos cortar os pãezinhos. Deixar crescer, não muito, né? E daí vamos botar na panela. Claro é é, vamos fazer um teste aqui. Vamos embrulhar um com butter paper e outro a gente vai embrulhar com papel alumínio só para ver a diferença que vai dar. Grafada. É Qual gravação é que tá aí? Cara, aqui ele tá com molho um de maçã. Suco de maçã, vinagre e botei um pouquinho de alho. E aí a cada pouco tempo a gente dá uma mexida aí na né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a, um dos nossos acompanhamentos aqui, que é a batata salsa. A gente vai embrulhar elas no papel alumínio e vai jogar no braseiro da, da parrite. E eu tô pego, Eu tô perro. Ah, o azeite de oliva. Só pra avisar, o Sheila não limpou as batatas, tá? Elas estão embrulhando assim mesmo. <risos> elas estão lavadinhas. Estão bem lavadinhas. Cadê o azeite de oliva? O azeite do oliva e eu... o... Aquele negócio é chum. Então a gente vai embrulhar elas com um pouquinho de sal e azeite de oliva que o Michel esqueceu de pegar e tá indo lá buscar. Aí agora sim. Aí ó. Então a gente tá sofrendo aqui com fortes ventos. Então a gente vai botar azeite de oliva aqui. A gente gosta de azeite de oliva. Meu Deus do céu, a minha vai é pirar com tudo essa quantidade de azeite de oliva lá. Né? Salzinho aqui. Embrulha bem vamos para as próximas, Só não embrulha muito para não sair o azeite, né? Será que vai dar é bom a batata? Vai, né? Tira a batata. Batata. batata. <risos> Só faltou os bagos, mas a batata a gente tem. Bom, nós vamos tentar fazer um time E assim. Eu normalmente faço com o que tem em casa. Então não é de, de, de seguir uma receita muito certa com isso aí. A gente usa o que tem mais ou menos em casa, bastante coisa verde, fica bom. Não, não tem muito errado fazer um chimichurri, não tem. Então, a gente vai picar um, um pimentão vermelho, pra dar um pouquinho mais de sabor. Tá lavado o pimentão vermelho. Tá lavado, tá, tá lavado, lavado, pessoal. Só que não. Aí eu tiro um pouquinho as membraninhas, né? Porque isso não tem um gosto muito bom. E, as, e o grão. A gente vai picar em tirinhas bem, bem fininhas. Depois a gente vai picar de um quadradinho. Outra coisa que vai bastante chimichurri é a salsinha, bem picadinha. Vai bastante talo também. Talo tem bastante sabor. Eu gosto. Se tá certo ou não, eu não sei, mas a gente gosta. Eu gosto, cara. Botá-lo na comida não é uma coisa assim que fica muito saborosa, né? Porque acaba ficando durinho. Agora, num, numa coisa assim que tipo, não é cozida, é show de bola. E aqui nós vamos botar um pouquinho de hortelã também. Que é pra dar um saborzinho um pouquinho mais doce, adocicado e um sabor refrescante. Como a gente falou, a gente vai usar o que tem em casa mesmo, então. Cebolinha. Não muito, mas vamos botar um pouquinho também. Alguém tem alguma coisa quanto? Nunca. Um limãozinho, limão comum mesmo, nós somos rústicos, mas é bruto. Um azeitinho de oliva, esse que vai dar o caldinho. Nosso chimichurri tá pronto, é meio caseiro o negócio, mas deu bom. Nós usamos aqui pimentão vermelho, limão de casa mesmo, um pouquinho de cebolinha picada, bastante salsinha, hortelã, colocamos um pouquinho de açúcar para dar um toque e pimenta do reino. E tá pronto o nosso chimichurri. Um negocinho ó, maneiro, bonito e bem gostoso de comer. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso molho que vai em mel, laranja, pimenta do reino e páprica picante. Vai picar aqui a nossa laranja. Espremei a laranja aqui, enquanto eu espremo laranja eu um tom de cerveja. Aqui, ó. <risos> Também tomei cerveja enquanto espremi laranja. Então tá, aqui a gente espremeu três laranjas. e se laranja, vamos botar um pouco de mel. Opa, mel é bom, mel é bom. Páprica picante. A gente quer um molho agri -doce, mas com um pouco de picância. Faz sal também? Dá pra botar um pouquinho de salsa. Uhum. Tá quieto? Pra gente mexe. misturar bem agora. Depois o teflon, agora, né? o teflon isso aqui já deu adeus em 1996. Hum. Beleza, misturou bem aqui. Agora a gente vai levar lá para Firebox da Parrida. Ah, é Ó, e eu vou botando um pãozinho dentro da parri... da do smoker E agora vamos fazer o test drive. Meta Cara, espera de dar uma esfriada, pra ficar bonito quando corta. Estudias? Não tá cabendo, cara. Não? Não? tudo... Não, é que na verdade eu precisava uma faca desse arame. Né? É. Uh, esse mel aí agora não vamos usar, não. Pois é, né? Pãozinho com mel. Agora... Boa. <risos> Só falta nada. nata. Oh, oh, oh, oh. Então tá aí, vamos, vamos. Vamos ver se ficou bom esse tal bom. do pão aí, no pit com mel. Cara, a, a fumacinha não, não tem errado, né? Uh. Gostou? Uhum. Achei bom. Bom, né, cara? E tem um gostinho de fumado, velho? E não é mentira. Por que por aqui parece. Bom, Primeira primeiro coisa que nós fizemos já deu certo, estamos comendo. E foi ver na brasa, estão <risos> dentro das regras. Aqui o nosso molho já deu uma reduzida. A gente vai tirar ele aqui de cima da, da firebox e vai deixar ele aqui para manter ele aquecido aqui no cantinho de brasa. E o reduzido para quem não sabe é dar uma engrossada. É né Xelique? Exatamente. Ele então ele vai dar uma esfriadinha aqui e ainda ele vai dar um e pouco mais. Vou um pouco de... mais. Bom, separamos a bolinha aqui ó. A gente dá uma achatada nela e cima um pouquinho de farinha porque senão fica meio ruim de, de lidar com a bichinha. E vamos largar na barrila agora para a gente fazer o, o pãozinho. Então vamos lá largar na barrila. Pãozinho caprichado. E agora é só nós ficar de olho pra assar. Tem um tombinho nele, ó. Já começou a pegar corzinha. Ele vai ficar bem crocante por fora e dentro a ideia é que ele fique maciozinho. Que é diferente do que a gente fez antes com o pit, né? O abacaxi a gente já deixou aqui dando uma esquentadinha. Nós já vamos cortar as, as fatias dele e vamos largar na grelha para fazer grelhadinha. 80 graus bateu agora. Bora lá que, tá, que, tá de é. É. que é a planta está cavencinha no Aqui é nossa cabeça de por... é peito no papel alumínio. Tá, tá pronta, já deu 80 graus interno a bochecha, vou tirar aqui, ou no butcher paper eu vou deixar. Então assim ó, vou abrir aqui no, no, no alumínio, vem dar uma olhada aqui galera para ver se nós vamos finalizar ela no... Eu acho que dá tá pra uns ela lá no... Jogamos ela lá no... Na parrilha? Na parrilha ó. bonito né cara? Aqui, Acho que puxa um braseiro forte. Mano. Aqui vamos tirar nossas batatas agora. Vou puxar ela aqui. Vamos montar o prato aqui em cima depois. Eita, nós. Tá aí nosso pratinho. Peguei mais dinheiro ali. Mas vamos provar, né? Será que largamos um molho em cima aqui ou não? Abacaxizinho grelhado. É, abacaxi. Bota mais um da abacaxi aqui. Ó. Vamos provar isso aqui então? Porquinho. <risos> Olha ele. Olha ele, ah, cara. Ah, ah, uma uh -huh. Informação bonita. Anelzinho. O cheirinho tá bom, cara. Tira ah. a ali. Vamos provar aí o nosso molinho dele. Curtiu. Ah, hum. A pele fica meio borrachuda só, né? Ela fica bom pra caralho, tá? Porra. Eu não imagino que o nosso ia ser tão bom. <risos> Até comemos. É. Vamos experimentar a nossa batatinha aí, ó. Batatinha acabou. É boa. Gostei. Bem que parece mandioca mesmo. Como que falou? Falei que essa batatinha é boa. Parece mandioca mesmo essa batata. Boa. Ficou de boa. Muito boa a mandioca. Boita, né? A galera achou que ia quebrar com nós. Oh, ficou muito bom. E ficou bom pra caramba. E aí cabeça de porco, o que a gente fez? Deixou? Quatro horas defumando. Pegando defumação, né? A gente defumou com laranjeira. E depois chegou, deixou que chegasse até a, a temperatura interna da bochecha, 80 graus. Então esse aqui é, que é o ponto que deu. Aí fizemos o um pãozinho, fizemos um acompanhamento de chimichurri e um molho de laranja. E mais a... a batata salsa e um abacaxi gratinado. Nem provei o abacaxi Derilhado. Desculpa. Cara, ficou top. Vamos provar isso aí nós vamos encher o bucho ainda. E tem outro lá, né? Testar aquele que foi no butcher paper. E com tempero diferente. Com um o tempero. Aqui vamos usar um dry rub, esse de foi porco. pra porco, né? É, aqui é um dry rub de carne, Só pra não é, adiante, é né? um pouquinho mais apimentado aquele outro lá, acho que esse vai ser a principal diferença. Vamos tirar o pocinho. Vamos lá, pra mexer. Bom, como eu gosto muito da minha esposa, eu vou preparar um prato dela. Pra vou largar aqui. Corta a abacaxi pra botar assim. E bota o assim bem no meio. Oh, não, o, molinho, tem, o molinho, pega o molinho lá. É, Bota o molinho, é, o molinho. É, é em cima. Tchau. So. Vamos ver se ela vai comer. Moré, Preparando um prato especial pra você. Amor, <risos> não, Tá gostoso, Michel. Tá é gostoso. gostoso. Tá, tá tudo bom, tá tudo bom. Não tem desculpa. Eu que virar, acho que é outra parte que é melhor. Eu corri, né? Olha isso, Felipe. Meu amor. É muito amor envolvido. Meu Deus do céu. Achei que ia pegar da pontinha ali. Vai ver como tá bom isso aí. É bom? Bora então tirar outro pedaço Já tá Quantos, 79 80 graus interno Ai Só na ponta Essa aqui é feita no butcher paper Tem a tendência De secar um pouquinho mais né? Esse aqui foi feito no butcher paper Butcher paper Tem uma tendência de secar um pouquinho mais que dá para o papel alumínio, né? Porém, ele tem que melhorar um pouquinho mais o barco. E aí, aí, Sheila? Não vou esquecer da nossa batata salsa? Só o couro pois dele é. fica mais burachudo, né, cara? Tem feito um tipo de couro É, eu acho que na finalização da grelha dá uma, uma ajudante. Deixa eu provar aqui, né? Uh, raiz! Puta take! Esse Não é para querer gravar a gente nem nada, tá? Mas o molhinho de laranja com o porco sabe ser bom. Porra! Uhum. Ele dá um saborzinho adocicado, tem uma acidez? é Apimentado? É apimentado. E, e o pão é também ficou foda. Ficou bom, né? Ficou foda. Deve comer pão puro, velho. Mas é? Imagina ter uma latinha aí, um meladinho. Um melado? Não, Tem que gravar um melado aí no sábado na Tem que bater um melado uma hora aí, né? <risos> E junto ao lado, um tachão com, com torresmo. É. Fechou. Ó, desafio aceito, desafio feito. Comemos. Comemos. E estão prontos pra fazer outro, velho. estão prontos pra fazer agora os bagos. E aí, Chilli, considerações? Finais. Que venham os bagos. <risos> Mas não por trás. <risos> Essa é gente boa. Show. Tamo junto, isso aí foi na sua. Salve, um abraço. <risos> Até a próxima.